fossem galileus, samaritanos ou de outra parte do país. Por três anos, Jesus havia pregado seu evangelho por toda a Judéia, inclusive em Jerusalém, e os milagres por ele realizados o tornaram famoso e amado. Por isso, quando a notícia de que ele estaria chegando à cidade se espalhou, Muita gente acorreu a fim de vê-lo e ouvi-lo. Todo o povo judeu aspirava por alguém que o libertasse do jugo romano, a autoridade que os oprimia em suas próprias terras. Eles tinham em Jesus a esperança da libertação da trama de Roma que os massacrava com impostos exagerados e submissão humilhante, pois que se julgavam a raça escolhida por Deus. Roma amordaçava os judeus com braços truculentos, e a sede de liberdade repousava em um profeta como Jesus de Nazaré. Ninguém jamais havia feito o que ele fizera. Seus prodígios deixaram a todos maravilhados, e mesmo os mais incrédulos tiveram de se curvar diante da ressurreição de Lázaro, acontecimento que tinha ocorrido há poucos dias em Betânia. Nem Moisés ou qualquer dos antigos e respeitados profetas conseguiu encantar o povo como ele o fazia. Assim o povo eufórico e desejoso de mostrar aos poderosos de Roma que eles tinham o seu rei, com a chegada triunfal de Jesus a Jerusalém, fariam suas demonstrações de submissão a ele e não a Roma. Eles acreditavam que Jesus entraria na cidade como um verdadeiro rei, e que depois de expulsar Pôncio, Pilatos e seus soldados, seria coroado no grande templo, trazendo ao povo um novo tempo de liberdade e poder. Jesus, por certo, humilharia com seu poder a todos que tentassem colocar barreiras nas intenções de abolir a escravidão indesejada. A multidão seguia cantando alegremente, festiva. Notei que os apóstolos ao lado de seu mestre se sentiam os mais venturosos e, por que não, futuros mandatários da nação. Repentinamente, tornaram-se importantes diante da multidão que os saudava também. Isso os deixou envaidecidos e seus lábios mostravam sorrisos abertos e confiantes. De vez em quando, respondiam aos acenos a um cumprimentavam a outros. Estavam totalmente entusiasmados com a popularidade inesperada. Chegando aos arredores de Jerusalém, na aldeia chamada Betfagé, Jesus parou e toda a multidão também. O povo que antes cantava e zorria, pulava e brincava, de repente calou-se. Fez-se grande silêncio, e todos os olhares se voltaram para ele. A expectativa era enorme, pois o povo pensava que Jesus faria um milagre, uma demonstração de seu poder, para que ficasse mais provado que ele estava investido nas bênçãos do Criador. Calmamente, ele olhou em volta, chamou André e Felipe, e lhes disse, — E de aldeia... — Buscai o juventinho. Atendendo ao mestre, os dois saíram em direção a Betfagé. Desejando ver como conseguiriam o um animal, eu os acompanhei de perto. A aldeia era pequenina, e as casas alinhavam-se ao longo da estrada que seguia até Jerusalém. As casas simples mostravam que ali residiam pastores humildes, homens do campo gente pobre sem destaque, no meio social da cidade. Quando os apóstolos adentraram pela aldeia, não tiveram de andar muito e logo avistaram um jumentinho amarrado a um cercado próximo de uma casinha singela. Para lá se dirigiram e, ao chegarem, um casal simpático saiu à porta e o homem perguntou o que desejavam ao que André respondeu. Fomos enviados por Jesus e ele vos manda dizer que precisa do jumentinho. Seu senhor é Jesus de Nazaré? Sim, é o rabi da Galileia. Pois então faça segundo o que ele vos ordenou. Leve o jumentinho e diga-lhe ser uma honra servi-lo e que estaremos sempre às ordens. Assim faremos. Vocês não irão saudá lo Ele está se preparando para adentrar pela cidade. Venham também. Sim, nós iremos. Então adeus. Assim, despedindo-se do proprietário do animal, retornamos para junto de Jesus. Ninguém imaginava o que ele desejava fazer naquela hora. Somente depois, muito tempo depois, é que eles se lembrariam de que as profecias assim falavam a respeito do Messias que haveria de vir. Conforme as Escrituras... Zacarias escreveu, Exulta muito, filha de Simão! Grita de alegria, filha de Jerusalém! Eis que teu rei vem a ti! Ele é justo e vitorioso, humilde, virá montado sobre um jumentinho, filho de jumenta. E, naquele momento, mais uma vez ele cumpriria as profecias... Era comum Jesus seguir a risca as profecias que diziam respeito ao Messias que o povo esperava. Era como se desejasse deixar marcado nos corações que ele era aquele Messias verdadeiro. Sua entrada triunfal em Jerusalém, por mais uma vez, estabeleceu a verdade. Era necessário que ele entrasse montado em um jumentinho, dando cumprimento à profecia e mostrar com esse gesto que a sua realeza era humilde, dócil e pacífica. Até nas mínimas atitudes, ele demonstrava a missão de que estava investido, por isso, estabelecia um confronto vivo entre sua vida e as profecias. Então, os apóstolos colocaram suas capas e mantos sobre o jumentinho e ajudaram Jesus a montá-lo. Depois daquela expectativa, ao vê-lo montado, sucederam-se novas aclamações e iniciaram novamente a caminhada. Jesus descia o Monte das Oliveiras e, ao se aproximarem do Vale do Cedron, as pessoas que estavam acampadas nas barracas e as que se hospedavam na cidade vieram ao encontro do cortejo, que cantava em alta voz o nome de Jesus de Nazaré, o Rabi da Galileia. Enquanto caminhavam, o povo estendia ramagens cortadas das árvores na beira da estrada, mas principalmente as folhas de palmeiras, é que formavam o maior número de ramos aos pés de Jesus. Ele prosseguia calmamente seu destino, sabendo que aquela alegria seria passageira, e que chegaria a hora em que poderiam, cada um deles, provar sua crença naquele a quem aclamavam com tanta euforia. Estender ramos verdes sobre o caminho era um gesto oriental de respeito e homenagem, e, naquele tempo, havia abundância de palmeiras em torno de Jerusalém, o que facilitou aquela homenagem a Jesus. As palmas representavam, principalmente, a alegria, a vitória e a prosperidade. Confesso que jamais imaginei que aquela cena tivesse acontecido daquela forma, com tamanha proporção. O número de pessoas era grande, assim o barulho fazia-se ensurdecedor. Causou-me, realmente, impacto muito grande. Afinal, nunca tive um referencial ao manusear os evangelhos, principalmente dois mil anos depois do fato ocorrido. Sempre estudar as escrituras com carinho e, por vezes, pensava na recepção que o povo dera a Jesus, porém jamais chegara a supor que fosse tão intensa, impressionante e, sobretudo, emocionante impressionava minhas afeições calmas serenas do mestre estávamos nos aproximando das portas de Jerusalém bem perto das muralhas ele parou desceu do jumentinho entregou-o a um dos apóstolos e pediu-lhe que o devolvesse ao dono felipe pegou as rédeas e com dificuldade iniciou o trajeto de volta a betfagé a fim de entregá-lo como recomendado. Abrir caminho diante daquela multidão não foi tarefa fácil, mas logo vi Felipe se livrar do povo e puxar o pequeno e dócil animal rumo à pequena aldeia. Então, Jesus correu o doce olhar pela multidão e iniciou a caminhada a pé junto com todos. Nesse momento, os ânimos ficaram ainda mais exaltados e começaram a louvá-lo como narram os evangelistas. Hosana ao filho de Davi! Bendito que vem em nome do Senhor! Hosana no mais alto dos céus! Ao ouvir a aclamação do povo, senti-me feliz. Em clamor jamais visto, todos gritavam que Jesus era o novo rei. Eu sabia que Hosana significava salva agora, e gritos de Osanas podiam ser dirigidos a um rei ou a Deus em favor de um rei. E o povo pensava que ele era o rei que o libertaria do jugo romano, por isso a euforia julgando haver chegado o tempo da libertação. Conforme Jesus ia andando, alguns jogavam suas capas no chão, a fim de que ele as pisasse como em um tapete. Isso era uma manifestação extremada de respeito e submissão ao rei. Este era um costume daquela época, quando os imperadores, os reis, eram saltados pela multidão às portas das cidades. Ele adentrou Jerusalém pela porta oriental. Somente ele sabia que marchava para o suplício supremo, fato que os apóstolos entenderiam somente depois de tudo consumado. Ele se entregava decidido por vontade do Pai. Também sabia que o Sinédrio aguardava a hora certa de prendê-lo, conforme a notícia que corria, inclusive entre os apóstolos. Ele tinha plena consciência de que seu momento se aproximava rápido. Assim, precisava aproveitar bem todo o tempo que lhe restava. A multidão o seguia. Ah, se o seguíssemos de verdade, aclamando-o como nosso rei, como o divino amigo de todas as horas, e com alegria como estavam fazendo naquele momento, certamente o mundo seria um lugar de paz e felicidade. Cruzando pela cidade baixa, onde moravam os pobres e trabalhadores, o cortejo subia para a parte alta, lugar dos habitantes abastados, e onde ficava também o templo onde finalizaria a entrada triunfal. Alguns comerciantes temerosos fechavam as portas, outros desmontavam tendas, barracas e bancas. No entanto, ninguém ousou interromper a caminhada que simbolizava, aqui na Terra, toda a realeza de Jesus. Fiquei feliz por ver mulheres e crianças jogando flores por onde ele passava. Era gratificante ver seus pés perfumados e amparados pelos mantos esticados no chão. Ninguém mais do que ele merece tanto amor e carinho. Se o povo fazia isso aos reis da terra, o que deveria fazer então ao enviado do reino celestial? Sim era justa homenagem apesar de saber da infinita humildade do mestre que certamente dispensaria todo aquele aparato porém penso fosse necessário assim acontecer a fim de que ficasse marcado para sempre que um dia ele aqui esteve e aqui ele pisou e que primeiro recebemos tal qual um rei mas depois... A procissão eufórica se estendia afunilada, desde a cidade alta até a entrada lá embaixo, no portão principal. Enquanto Jesus chegava ao templo, ainda havia retardatários, e o espaço físico impedia de se aproximar dele. Por fim, chegaram ao grande templo. Jesus subiu as escadas e embrenhou-se rapidamente ao seu interior. Atravessou os pórticos de colossal beleza e tamanho e desapareceu da multidão. Diante do templo, o povo aguardava em expectativa. Os apóstolos tentavam explicar que logo o mestre se pronunciaria a respeito do presente e do futuro da nação. Tiago e João eram, em todo momento, questionados quanto às atitudes políticas que renovariam Jerusalém, e, um tanto envergonhados, respondiam com evasivas que não agradavam aos mais afoidos. Enquanto Jesus se internava no cenáculo, o povo se aglomerava nas adjacências, esperando informações mais diretas dos apóstolos. Os olhares aguardavam ansiosamente o momento da ação. A esperança reinava nos corações aflitos. Passados longos momentos pesados de inquietação, Jesus e Simão Pedro ainda permaneciam no interior do templo, enquanto os outros permaneciam à frente do prédio. Suas feições denotavam insatisfação Desencanto, preocupação, enfim, retratavam o desânimo. No íntimo de todos eles predominava a decepção, pois também pensavam eles que Jesus faria uma verdadeira revolução na cidade, destronando Herodes, abatendo Bôcio Pilatos e expulsando os soldados romanos, a quem todos odiavam. Já excitado, é o povo perguntava: Que disse o profeta? Quando se dará a instalação da nova ordem social? Ele fará o protesto a César? Teremos a liberdade tão sonhada? Expulsaremos os soldados de Jerusalém? E a cada pergunta, os apóstolos, envergonhados, respondiam conforme Jesus lhes havia ensinado. Ou seja, que o maior se faça o menor, que todos nós somos iguais diante do Pai, que tenhamos confiança em Deus, que nos amemos uns aos outros, que devemos perdoar setenta vezes sete vezes, e que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Diante das respostas acanhadas dos apóstolos surgiram risos e protestos, Alguns gargalhavam e desdenhavam deles e do nome de Jesus. Iniciaram-se a e gritos. Apodos de farsantes cortaram o ar. Diante da recriminação geral, os apóstolos silenciaram e não mais tentaram explicar ou mesmo acalmar os ânimos. Ao ver cena tão insólita, também eu fiquei triste mas minha tristeza era por ver um misto de decepção e arrependimento dominando os corações de alguns apóstolos. Nenhum deles imaginava um final tão desagradável. Porém, mal sabiam eles o que estava por acontecer. Assim, aos poucos a multidão dispersava-se, e logo a rua ficou quase deserta. Por isso... Desde o momento em que o povo entendeu que Jesus não os defenderia como um rei mundano, que não enfrentaria os romanos a fim de exigir posições, posse ou poder, desde essa hora, muitos o abandonaram. Reconhecendo, finalmente, que Jesus desprezava os triunfos terrenos, os apóstolos retraíram-se, sentindo-se desapontados. Somente mais tarde recuperariam o ânimo e a fé em Jesus, e daquele momento em diante o ódio do sinédrio tomou vulto e uma perseguição com o trágico final estava, infelizmente, instalada nos corações de muitos homens invigilantes.